Foi Nice, rapaz É muito alvo Ai, acabou pegando marco aí foi o Vai Aí. Iva é muito roubada, ah, velho, pelo ah, amor de deus Iragão, deixa de luz Ah vá, eu vou de quê? Eu vou de Tracer né? tá Tô ultra velho Olha o nome do cara ali, é. Anchenade Eu vou de macaco, foda-se essa eu... merda, vai vai vai vai, pega Só esse lance aí 5, 4, 3, 2 Vamos um, um. um pela direita aqui, esquerda né? ali, está na sua Que essa cara é. que tá, feita um bicho na cabeça. Puxa por trás o ou lá, cai dentro do coiso. E aí? Vai, dentro, dentro, tá, dentro, dentro, tá até do drogo. Drogo pega na frente e pega atrás, vai. Tchau, genialta. Ana tá aqui. Continando, continuando macaco, macaco, macaco, macaco, macaco. Ana quase morrendo, um de life. Puta sai que é sai, sai, sai fora, fora. Oh. Celsius. Voltei, Lúcio dentro. Desculpa. continua, continua, continua. Mata todo mundo. Nossa, ah, stun! Estão... A gente não tem DPS, parece, velho? Uhum. Boa! Obrigado. Boa! Um de like, me ajuda! É abusa! Pegado! Peguei! Pisa, pisa, velho! Nossa! Morre logo! Agrupa! Tomas! Sai Agrupa! Genji cansado? Bora, bora, bora! bora, bora. bora, bora, bora. Genji tá camperando lá. já Tô com o goutinho, viu? Tô lá! Vai! Também. vai. Nossa, agora é hora! Pega esse macaco, filho da puta! Fugiu já, tô, tô, tô morrendo! Soldado, hein, mano? Tô nele! Tô! tô... Ah, os caras estão sempre por ali, velho. Vai no ADC dele, mano. No suporte. ADC, eu tô chupando o bosta. Aqui. ADC, ADC, pega o ADC. Pega de ah, o que de Pega o ADC. Porra, meu o carry é o suporte. Eu... Vai, tu causando um caos. Boa, garoto. Tá ah, ele também soltou. Vou colocar não cura O meu, eu tô tô. lutando, velho? Sério, mano, quando você vai voltar Isso é, vai Merda, pegaram é. Agrupa, agrupa, vamos por cima? Agrupa, se Muito bem Vamos pro cima que eu vou pegar por trás. Vai, vai Raposo, pega alguém, oh, pega alguém Raposo. Deus, cara. Olha a aqui do lado. Ah, ele dormiu. Peguei ela, peguei o soldado. forte mata mata a Lúcia aqui, velho, ele tá no. Lado. Vamos com cura, velho. Vamos tem cura. Vamos aí, realmente. Fata esse macaco velho, foi amor de Tô nele pô, mas tá foda, macaco filho da puta Vai, fudeu ah, agora. Meu Deus NÃO Quase ele pegava o live Estou seguindo A Jesus Space Ataram Pega a turba em vou voltar. Fugi, fugi, fugi, fugi. Caralho, fugi lá. Atrás, Ana. Não é? oh. Oh. tem Ana, né? Ah, é uma acredita em cima? Ah, não. Ele tá ali do lado. Ele já deslutou. McCree, McCree deles. 7 termina essa. Ah, Ana! Quem Ana? Cadê Ana. Ana. Ana? não tá, tá, tá. na caaaal! Ah, foi tá. mal! Eu esqueci! Te... Tá. <risos> Caraca! Cadê o sol? Faz na mina de quem, filho da puta! Ah, não tá nele! Foi mal! Vou fugir! Ah, mano! Esse é o meu Crimson King! Ei, se Que morre esse cara. Ah, velho, esse game não faz nada. Merda, a porra da Zarya tá com 1 um de life. 1 um de life, Zarya. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre que não vai dar risco. Acabou. Tem que correndo até onde se esconder. Pontuação. 0 a 1. A gente errou a onda aí, rapaz. Acho que o Macaco ficou muito tempo livre, né? acho que se o Loish tivesse voltado é, o Reaper é mais rápido. Ali, é, é, deixa, deixa bom, tá de boa aí. O de Rhip vai ficar caçando ele do melhor. Chega de Agora ah, pra luta. O macaco deixava muito bom também. Claro. A gente tem um gank, velho. E eu não vi o gank na partida. É, doente, cara, deixa ele. Tá Nada nem xingar. Ah, é quick game, mas é, ele tá fazendo falta, é isso que eu tô falando. <risos> eu sei, realmente. É 3, 2, 1, rodada 2, 14. Vamos, raposa, aquela mesma Tu Vai na frente que eu vou pra, ficar pra trás. Ó, para, fudeu. Ui, cuidado não cair. Tipo ponto, velho. Isso aqui é ponto direto, velho. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Vou trocar macaco que não vai segurar nessa porra, não. Eu vou. Ah, me empurraram, me fodi. Eu vou de quê? Eu vou de Diva. O objetivo está de... Diva tá mais com Ah tá, tô... não acredito. Peguei Diva. Não acredito. Vai Luxo, tô contigo, Luxo, tô contigo. Ah, não dá chance, só fica. Eu tava só protegendo mesmo, se quisesse ir. Fora Eletra ah, vou hookar safara. Ué? Tem que eu okay. Nossa, a ah, porra okay? De novo vindo pra trás de mim, velho Ah, é, isso aí, é escroto, né, velho Pô, não era pra isso acontecer mais Essa é. okay. Peguei Taco no ponto. de <laughs> <laughs> Ah, colocou escudo <laughs> nele. Meu escudo engole é a saúde dele? Vale. Caralho, cara. Eu não sabia, eu pensei que era criança. de que um Tem oit? Cara Não, velho, todo mundo corre da minha cura, não tem... Macaco, muito light! Atrás de você! Morreu. Se jogou, né, velho? Cara, macaco branco, mano. É chato de ver. Nossa. Que tá no ponto? Tô de ulti, viu galera? Qualquer coisa vão chegar já ultando aí. Tenta se manter vivo, se agrupar. É uma merda matar esse cara de Reaper, né, velho? Eu sei como é que é triste. Rodada 2. Ah, perdi minha ult. <risos> Rodada 3. Capture o objetivo. Vou tirar eu também volto por ele direto de né? fundo. Ah, ai, me prender! Foi. É muito alvo. Mas você acabou pegando pegar um dos maiores privilegiados. É só apau. Vai. Aí, beleza. É, é, é, é. Malta, tá assim, que é, um <risos> é muito roubada, ah, velho. Pelo amor de é, Deus. Do... É. É, pegar. Ah, onde é. gelinho. Não, pelo amor de Deus. Ah, Sabe. anda mil. Tá Dormiu, tô, tô, contigo, cara. Ah. O x de logo que tá vindo. Fudeu pra tudo. Tchau, já, já era. Combate. Um Agora eu vou mostrar como se faz. É, tu não tá tá precisando, Merda! Nossa! O cara é invejoso, mano. Eu atrasi o pai. Eu, eu ia estar, mas eu ia. Ih, dormi. Nossa, uma boa vendedora. Ah, grupa, grupa, grupa. Quem tá vivo aí na frente? Ah, é o rabo zumbido. Mano, o Roadhog andando abaixo dela é a coisa mais engraçada. Ah, velho, tô por. Já era. Vocês são com 3 dps, viu, velho? Caralho Se eu querer a Lash voltar, eu vou voltar pra ele então. Isso, o que foi? Quem ah, meu Deus Por dentro do ponto? Ah, oh, uma é, Cris um... isolada aqui, pô! Uma Cris solo Vai, é... vai, Morreu Ah, diva. Não! Não! Roubou minha <risos> kill <risos> <risos> meu caso <risos> <risos> uh, <risos> oh, de A oh, oh. oh. cuidado oh, Deus, oh, Deus, tá quase Esse game é meio louco da cabeça Tem HOTHOG, faça esse cuidado Deu pra salvar? What? hit pro nada, pro além ali Sei lá, manda. Tipo, ele te viu saindo, tá ligado? Aí... 89? Tá aí, drogou. Peguei. Pisa, pisa, pisa, pisa, pisa. 89. Meu Deus. <risos> Mata ele? Pega a porra da viva aqui, caralho! Ah, como? É isso aí. Mano, pisa no ponto, não de graça esse Eu a desligada. Eu a desligada. Eu vou pegar a contrário! Boa! Ah, sério? Pode atravessar, mano. Esse aí é Agora eu vou mostrar como trabalho. Os caras abandonaram. Caralho, vem pra cair de novo?